Nopa, no, então, esse vídeo talvez seja meio triste, porque o ar dele realmente vai ser assim, então antes de que você assista, por favor, sem piada de mau gosto nos comentários. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, basicamente o Husky, que é um youtuber na casa dos 8 mil inscritos, não posso, já se faz um tempo considerável, e ainda não voltou. Mesmo tendo só 8 mil inscritos, ele é bem conhecido por pessoas presentes em uma comunidade mais chamada por comunidade de opinião e comentário. E eu, como administradora do servidor no Discord dele, estou recebendo várias perguntas dos seus inscritos. Geoazi, cadê o Husky? Geoazi, o Husky tá bem? E pra todos vocês aqui, eu queria responder que, infelizmente, eu estou desinformada sobre isso. Mas continuem aqui no vídeo, porque eu quero dizer umas coisas. Já se faz um tempo desde que o Husky começou a ficar estranho e a parecer triste. Sendo que ele não era assim antes. Vocês, o servidor, sabem. Ele sempre entrava em cal, conversava com vocês e tratava cada um com bastante carinho. Era um garoto que tinha muito amor pelo seu canal, mantinha uma boa frequência e tinha um público fiel. Era. Era. Porque hoje o servidor dele simplesmente não anima. Eu tento e tento trazer eventos pra lá. Tento e tento animar, mas... Nada acontece. O ânimo que o servidor tinha quando o Husky estava por lá, simplesmente se dissipou em um piscar de olhos. Com o desaparecimento do mesmo em seu canal e redes sociais. Ele realmente parece triste. Entendem? Se vocês não estarem na aba comunidade dele, tem uma postagem em que ele diz estar triste. Mas parece, infelizmente, que não foi só naquele momento. Porque eu tô tentando e tentando procurar ele. Assim como o animal servidor. Mas nada acontece. Por isso. Husky, você assistindo esse vídeo ou não, eu quero que saiba que, não importa o que aconteça, você é um garoto brilhante que nem uma estrela no espaço consegue superar. Você faz falta, e muita, mas ao mesmo tempo que estamos tristes pelo seu desaparecimento, estamos felizes pelo fato de você ter sido nosso ânimo quando estávamos chorando, por você ter confortado nossos corações todos esses dias e principalmente, por ter sido fonte de mais felicidade quando estávamos felizes.